Olá, meu nome é José João da Silva, atleta olímpico e bicampeão da São Silvestre. Quero convidar a todos a participar da primeira corrida do IFPE, que vai ser no dia 22 de dezembro, às 7 horas da manhã. Vamos lá, gente!